Olá, bom dia, amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. E hoje vamos entrevistar, com muito prazer, virtualmente, o professor Fabiano Lourenço de Menezes, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos. Bom dia, professor. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia. É uma honra para mim participar do programa de vocês. Muito bem, muito obrigado, professor Fabiano Menezes. E o Fernando de Maria está aqui nos estúdios da BocNews conosco. Bom dia, Fernando. Obrigado dia, pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, professor. E bom dia você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais no nosso Facebook, no nosso YouTube, na nossa rádio BocNews e também no nosso site BocNews.com. Basta você baixar o nosso aplicativo na rádio, ou no Google Play Store, ou simplesmente nos ouvir aí no nosso site, novo site, recém-formulado, walknews.com. No YouTube já são mais de 6.500 pessoas já inscritas em nosso site, Chico. Enfim, mais possibilidades para as pessoas acompanharem os nossos entrevistados. Muito bem, Fernando, muito obrigado. Fernando vai participar entrevistando também o professor Fabiano Menezes, que é um especialista em direito internacional e nas relações internacionais. E falando nisso, nós temos uma situação bastante preocupante, crítica, dramática mesmo no Afeganistão. E para tanto, professor, nós temos um vídeo a respeito do Afeganistão, nós vamos exibir e depois eu gostaria de comentar a situação lá no Afeganistão com o senhor. Vamos lá, Felipe, por favor, solta o vídeo. Mais de 120 mil civis saíram do Afeganistão pelo aeroporto de Cabo antes do fim das operações estrangeiras no país. Além disso, milhares tentam fazer o mesmo pelas fronteiras com os países vizinhos. Assim mesmo, as pessoas que conseguiram deixar o país dizem que ainda estão longe de encontrar a paz. Farida Nehzad está desde a semana passada em Doha, no Catar, com a filha. Ao fugir dos talibãs, ela deixou no Afeganistão o marido e o filho, e também outras mulheres jornalistas como ela, que não sabem ainda se vão poder voltar a trabalhar. Ela diz que desde que o talibã tomou o controle de Cabo, as pessoas vivem em uma situação difícil, o que a deixa perturbada e, por isso, ela não consegue dormir à noite. Nehzad foi um dos mais de 120 mil civis que, conseguiram sair do Afeganistão pelo aeroporto de Cabul. Além de cidadãos estrangeiros, a prioridade foi tirar do país pessoas que corriam risco de serem retaliadas pelo Talibã. O Talibã disse que perdoou os que trabalharam para os países ocidentais e pediu à população que permaneça no Afeganistão para reconstruir o país. Mas a maioria não acredita na promessa e nas declarações de moderação dos novos governantes. Muitos tentam fugir pelos países vizinhos, como o Paquistão e Irã. Segundo a Agência para Refugiados das Nações Unidas, até o fim do ano, meio milhão de afegãos devem sair do país em busca de asilo, criando mais uma demanda migratória que o Ocidente não sabe ainda como resolver. A Ahmed Sahadi tem esperança de conseguir tirar a família do Afeganistão em breve. Ele está no Catar, mas conta que que vive preocupado porque não teve ainda notícias da esposa e das filhas desde que saiu de lá e diz, estou fisicamente aqui, mas minha cabeça está no Afeganistão. Muito bem, aí está o vídeo, o professor Fabiano, a situação dramática no Afeganistão e os dramas pessoais daquela população, uma situação realmente muito triste, muito preocupante. Qual é a avaliação que o senhor faz, professor Fabiano, dessa crise, dessa situação no Afeganistão e quais as consequências disso? Para onde vai o Afeganistão? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, professor Fabiano. Mas, Ina, é uma honra poder participar e, e conversar sobre um assunto tão relevante. Bom, uh, Chico e Fernando... Uh, a questão do Afeganistão, né, se a gente olhar hoje essa realidade, ela está ligada diretamente com o que aconteceu nos atentados do de setembro. Então, a partir dali, tem uma, uma, uma reconfiguração do, do Afeganistão, do que era o Afeganistão antes. Né? A partir de 96, o Talibã assume o controle do Afeganistão e ele vai ficar no poder até mais ou menos 2002, ali, quando o, o, os Estados Unidos eles ocupam o Afeganistão através de uma coalizão internacional e desde então permaneceu até lá. E aí, hoje, basicamente, acho que ontem, né, esses dias atrás, os Estados Unidos se retiraram do, do, do Afeganistão. E, e, e o que, que explica toda essa situação do Afeganistão depois de 20 anos? A primeira questão é que uh, o objetivo inicial dos Estados Unidos sempre foi o controle do Talibã tentar diminuir o seu poder. Não diretamente que eles estavam ligados com o setembro, mas porque eles acabaram uh, ajudando grupos ligados ao Osama Bin Laden, que foi o responsável pelos ataques de 1 um setembro. Então, por conta disso, os Estados Unidos acabaram indo para o Afeganistão para tirar o Talibã do poder. Conseguiram Sim. fazer isso. Só que, uh, uh, depois de um certo tempo, de, de 10, 12 anos de hoje, de, essa ocupação internacional, os Estados Unidos, né, começou isso com o Obama, o governo Obama, já começa a refletir e fala, caramba, a gente precisa né, acabar com isso aqui, o que, que vai acontecer? E o governo Trump, né, em fevereiro de 2020, ele faz um acordo com, com o Talibã, com as autoridades do Talibã, e dizendo o seguinte, olha, daqui a um ano nós vamos se retirar, independente de se ser é eleito ou não, ser é reeleito ou não, a gente vai se retirar daqui. E, e ele consegue esse, esse acordo formal com o Talibã, por quê? Até então, o Talibã estava restrito às áreas agrárias do país, fora de Cabu, e ele não via, a inteligência norte-americana não via como uma possibilidade de qualquer atentado contra os Estados Unidos no futuro e contra os outros integrantes dessa, dessa, dessa ocupação norte-americana. Dito isso, eles atingiram o seu objetivo, que foi o quê? Tirar o grupo do poder e, principalmente, deixar que os Estados Unidos passassem a, a, a, a, a, a, a um não-aliado do Talibã. O Talibã sempre colocou os Estados do Ocidente como um certo algoz. E os Estados Unidos, pobre, perfeito, né perfeito. Então, podemos sair daqui, estamos né? uh, dando as mãos aqui e eu vou embora. Então, na verdade, nunca a preocupação dos Estados Unidos foi com a relação, com a, com a questão humanitária, do Afeganistão, o lado humano do Afeganistão. Então, não é surpresa o que a gente está vendo isso agora. Então, eles talvez a, a não leitura deles do caos que poderia ocorrer desses, dessa saída abrupta hum. dos Estados Unidos nesses dias atuais. Sim. Agora, antes de passar para o Fernando, eu queria só colocar o senhor o seguinte. O presidente Biden... É, vem sendo muito criticado nos Estados Unidos exatamente por essa retirada e até pela, pelo fato de ter abandonado o material bélico é, no, no Afeganistão que está sendo utilizado agora, aproveitado, enfim, pelo, pelo Talibã. Essa postura do Biden, como é que o senhor analisa é, de, embora o Trump já tivesse anunciado que sairia do Afeganistão, o que acabou acontecendo de fato. E como é que o senhor analisa essa situação, considerando essa postura anterior do Trump e, ao mesmo tempo, agora o Biden e as críticas que ele vem recebendo de setores mais conservadores nos Estados Unidos? Olha, o, o Chico, se você analisar uh, as eleições, ou seja, pré-eleições ali, a campanha do Biden, né, ele, ele foi sempre aquele... Uh, uh, político pragmático, uh, política internacional é a área de expertise dele, e, e, e então esperava-se uh, um pouco a mais da postura do Biden com relação a isso. Uh, se o Trump tivesse sido reeleito, a situação ia ser a mesma. Uhum. Né? Então, se fosse outro presidente, a situação seria a mesma. Por quê? Uh, Já havia uma preocupação dos Estados Unidos de se retirar do Afeganistão. Né? Então ficou muito tempo lá, na verdade. E aí, uh, só que Uh, essa questão uh, com relação o que poderia ocorrer com a saída dos Estados Unidos, não houve uma leitura, né, especialmente, de um presidente que, que se vende como um, um, um, um político que tem uma expertise em política internacional. Né? Ele serviu numa administração como vice-presidente do Obama, então ele tem uma longa data de, de, de exp experiência no setor de política externa norte-americana. Então, essa não leitura do que poderia ocorrer, isso causou uh, um espanto muito grande, tanto interno, né, do, do, do próprio Partido Democrata, uh, e, e de, de, de acadêmicos norte-americanos com relação a, a essa postura. Uhum. Fernando de Maria. É, realmente é uma situação bem delicada que acontece. E aí, por exemplo, qual é o impacto, professor, que a Europa principalmente tem, as, os grandes líderes europeus dentro desse cenário aí, o que, que o senhor acredita que possa acontecer, não só no Oriente Médio, mas também na Europa, aí, com essa nova leva aí de tantas pessoas que infelizmente estão saindo do Afeganistão? O que, que isso pode acontecer aí, o impacto, quais países que serão mais afetados diante desse cenário, professor? Olha, se a gente olhar, Fernando, o, se você pegar o mapa do Afeganistão ali, eles estão né, no centro da Ásia, e, e, e a fronteira para ele chegar em algum país que, que, que daria chance de ele chegar à Europa é muito longe. Né? Então, ele, ele tem que cruzar uhum. muitos países para ele chegar na Turquia, né, eles conseguem ir a pé até a Turquia, para a Turquia conseguir atravessar a Turquia inteira e aí chegar e, e, e atravessar a, a, a da, da Turquia para, para os países membros da, da União Europeia. Tá? Então, ou seja, isso é uma dificuldade muito grande. Para a saída de, de, de, de avião, a gente viu um caos, viu aquelas cenas uhum. chocantes, está cada vez mais difícil fazer isso. Né? Foram retirados 120 mil afegãos, né? a, a, a força é, militar toda ali, e aí os países europeus também ajudaram a retirar 120 mais ou menos acho que foi 120 mil afegãos conseguiram sair uh, a fronteira com o Paquistão uh, é, é o mais provável porque o Paquistão sempre foi nas guerras internas do Afeganistão sempre foi um local de asilo para a população afegã né? ele já chegaram a ter uh, cerca de 2,5 milhões de afegãos refugiados no Afeganistão isso isso pré né, Pré-11 de setembro Então, há muitos africanos no Paquistão No entanto, o governo Paquistão tem A fronteira está aberta ainda Mas tem colocado restrições Então a possibilidade de, de a gente ver O que a gente viu na Síria né, Que estava mais próximo Embora ainda longe, estava mais próximo Mas como ela fazia né, fronteira com, com a Turquia A chance de chegar lá é mais rápida A gente não vai ver aquilo, aquelas imagens Que a gente viu relação à, à Síria. Uh, no entanto, tem essa questão uh, uh, do que a gente está vendo uma crise humanitária e, e, e uma imagem uh, com relação especialmente os Estados Unidos e os seus aliados de, de uma imagem que eles acabaram criando um caos humanitário. É. Isso vai pesar para a imagem desses países. E aí eles vão, uh, a partir né, de agora, começar a oferecer possibilidades de reassentamento de refugiados, ou seja, pegar uh, afegãos que estão no Paquistão e, e aí oferecer cotas, né? Ah, sei lá, dar 100 mil afegãos que estão aqui, eu vou começar a fazer isso né, de forma escalonada, a gente, vai, a gente pode ver isso né, ao longo dos tempos, porque eles não vão conseguir diretamente sair do Afeganistão e ir para uhum. países europeus, que vai ser muito difícil. Né? E isso, de um lado, gera uma certa tranquilidade para eles, né? porque não é uma guerra próxima, é uma guerra longe. Sim, é, mas é o drama dos refugiados né? que preocupa tanto. É, é, professor, uma, um aspecto, é, o, com o, o controle do país pelo Talibã, ah, há risco de, se, de voltarmos a, a ter aquelas cenas de barbárie provocada há algum tempo pelo Estado Islâmico ou não? Hoje a, a política visa mais a harmonia, o entendimento. Como é que o senhor avalia essa, essa possibilidade? Olha, Chico, uh, se a gente olhar, uh, uh, essa situação toda vai, vai gerar uma, uma, uma situação bastante delicada para o mundo uh, uh, avaliar o que pode acontecer. Várias questões aí que a gente poderia destacar. A primeira é que uh, o Afeganistão não é mais o Afeganistão pré-2012, ou uhum, tá. seja, daquela época que o, que o, que o Talibã de 96, é 2002 conquistou o poder, repressão com as mulheres, todo aquele caos ali que gerou muitos refugiados ali, gerou cerca de 2,5 milhões de refugiados, aquele período ali de 96 Sim. a 2012. Se a gente olhar a população do Afeganistão, ela é, 60% dela ela está abaixo de 25 anos. Tá. Hum. Ou seja, a gente tem uma geração ali uh -huh. que, que nasceu na ocupação e que não vivenciou o que os seus pais e o que seus avós vivenciaram. Sim. Então, o Talibã vai ter uma dificuldade muito grande de controlar, controlar a pessoas que, que não sabem o que é Ser controlado. Uhum. Tá? Então a, a gente vai ver resistência, então a, gente, a, a chance de você de, de ver algum caos daquelas pessoas que ficaram ali e falar, não, o que é isso? Né? Eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu sei que os meus ancestrais viveram essas coisas, mas é aquilo lá, eu, ou seja, a opção que eu tenho aqui eu vou, eu vou, eu vou contra isso. Tá. A gente vê uma resistência, eles não vão Sim. conseguir ter um controle. Ah, uma outra situação. É o controle financeiro do Afeganistão. A maioria das reservas financeiras estão fora do Afeganistão. Muito pouco dinheiro tem o Afeganistão. Uhum. E, e o Afeganistão, na história dele, sempre viveu de, de ajuda estrangeira. Então, ou seja, então você tem ali uma, um, um, um, um cenário de muitas variáveis que vai contribuir para uma situação ali de caos interna. Embora o Talibã né, vem reforçando né, que, que, que, olha, a gente não é mais aquele Talibã, né, isso, isso aparece né, na, no, no, nos, nos, nos relatos e nos comentários do, da linha de frente do Talibã sobre isso, Flávio, a gente pode ficar aqui, né, eles colocam isso. No entanto, como ele é um grupo também é, descentralizado, eles não têm total controle do que ocorre sim, dentro sim. deles. é um grupo. Né? A gente não... Ou seja, então eles podem falar alguma coisa, e aí quem está embaixo, que, que aquela aquela ala, você uh -huh. assim, aquela ala pré-Talibã. Mais radical? Mais radical, eles E ainda, o um vácuo de poder uh -huh. vai ficar, vai dar chance de outros grupos radicais, sim. como o Estado muitos uh -huh. outros, se penetrar ali. E vê um cenário que, opa, né, nesse vácuo de poder deixado pelos Estados Unidos, o Talibã não vai conseguir ocupar sozinho. Eu, eu vou entrar aqui também nesse caos para gerar caos. Então, é. É, isso tudo deixa um cenário de interrogação assim, enorme. Sem enorme. dúvida. De interrogação e de preocupação, né, Fernando? Exatamente. E aí, dentro desse cenário, professor, a gente tem uma data emblemática no próximo saldo, dia 11, né, os 20 anos. Né, das torres gêmeas aquele, enfim, aquela tragédia que acometeu o mundo todo então dentro dessa situação só teme que há um risco efetivo de a gente voltar a ter ataques do gênero no futuro ou só acredita que hoje o cenário é totalmente diferente do que ocorrer naquela época no início desse século por exemplo mas professor Fabiano eu pediria que o senhor aguardasse um minutinho porque nós temos que fazer um breve intervalo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 A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar, é saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar?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 internacionais da Universidade Católica de Santos falando sobre política internacional eu queria agora que o senhor respondesse a pergunta que o Fernando deixou antes do intervalo professor, a respeito de 11 de setembro e dos riscos se o senhor teme a possibilidade de novos atos terroristas diante dessa situação tão crítica que estamos vivendo, já que agora em 11 de setembro a, a data de 20 anos daquele bárbaro atentado das Torres Gêmeas professor, por favor Olha, olha, Chico e Fernando. É uma data emblemática, né? Ela, ela representa uma uma, uma uma grande mudança na, na, na, na política internacional. O que ocorreu no 11 de setembro. A gente teria um pré 11 de setembro e um pós 11 de setembro. Foi a primeira vez que, que um grupo terrorista conseguiu atacar o país mais poderoso do mundo em termos econômicos e em termos militares. E isso representou o que, é, pela primeira vez Uh, um Estado, ele é atacado, só que ele não consegue atacar de volta. porque O alvo não é um Estado. Né? Então, aquilo que a gente viu, até mais ou menos, até, até a Segunda Guerra Mundial, eram guerras entre Estados, que durou, basicamente, durante a gente olhar, Os últimos mil anos, eram, foram guerras entre Estados. Sim. Uh, o o pós-11 de setembro, ele, ele vem cons consolidar esse mundo pós-Segunda Guerra, que era a dificuldade de guerras entre estados, especialmente estados poderosos. O 11 de setembro estabeleceu isso como um padrão uh, uh, dessa quase impossibilidade de a gente ver uma guerra entre dois estados poderosos. É possível isso ocorrer? De repente. Ainda pode ser possível, mas, no entanto, as chances são muito pequenas. E aí... Uh, esse, esse, toda essa problemática do 11 de setembro que representa a, a, a, a ida dos Estados Unidos para o Afeganistão foi tentar lidar com, um um alvo que aparentemente não tem local fixo Sim. então o, o talibã para eles seria algo como controlavam o Afeganistão seria o um, um, algo mais diretamente ligado com uma possibilidade de, de Estados Unidos fazer alguma coisa, por conta que quem estava empoderando o Talibã, o Talibã deu guarida para o grupo do Osama Laden. Então, esse, esse, essa data de, de 20 anos é, representa toda essa transformação do mundo em relação à, à guerra, atacar e ser atacado, e aí representa outra situação, que foi a retirada abrupta dos Estados Unidos, e, e, e o que mostra que esses 20 anos de ocupação internacional, ali, da, da coalizão norte-americana, que ficou ali, basicamente foi um vão, né? foi, foi um custo militar terrivelmente uh, grande em relação a vidas, com, com relação à esperança também, de um lado, né? você, você dá uma certa esperança para aquela população do Afeganistão, Uh, se dá esperança para mulheres que, que, a partir desse, dessa, dessa ocupação, começaram a ter possibilidades de estudar. Né? Então, a gente, vai, a gente tem uma geração ali que, que do ponto de vista uh, positivo, teve uma influência muito grande. No entanto, uh, uh, com a retirada dos Estados Unidos dessa forma, uh, há uma, uma, uma certa desesperança do que vai ocorrer a partir de agora com o Afeganistão. Uhum. Então, esses 20 anos, né, a gente acho que né, tem mais avaliações para se fazer do que realmente comemorar uma data. Né? Eu acho que comemorar Sim. esses 20 anos né, é, é, é, um, é um comemorar com, com muitas reflexões do que pode ser feito, do que do que deve ser feito para casos futuros é, semelhantes Sem dúvida, é lamentar, né? Lamentar essa essa data emblemática né? Fernando é, a gente no jornalismo a gente usa muito é, a questão do agenda setting que é o agendamento da mídia né obviamente a questão do Afeganistão é o foco central aí dos últimos dias mas a gente não dá para esquecer que praticamente simultaneamente o Haiti sofreu aí um novo abalo enfim mais uma tragédia também e acabou Praticamente sumindo das páginas da mídia como um todo. E a própria Síria, né, professor? É um, é um problema crônico lá que, infelizmente, aquele país também sofre com a situação. Gostaria que o senhor fizesse uma análise dessas situações, desses dois países também, né na, no seu ponto de vista aí, porque, infelizmente, como a mídia não, não, não, não foca tanto, né parece que a situação não acontece mais. Né? Tem até um, um, um filme, O é, Hotel Ruanda, que é, é bem interessante. Que falava de ruanda obviamente e aquela aqueles massacres que teve também naquele país se o senhor deve ter Sim. assistido esse filme e tem um momento que o capitão lá o general ele ele que é o nick molt se não me engano o ator ele fala né que o cinegrafista tenta filmar o massacre e ele deixa muito claro que o que era ruanda do contexto americano né ele simplesmente e assistir ia continuar jantando sem qualquer tipo de importância, porque era um país que não tinha qualquer importância lá, pelo menos na visão lá para os americanos. Então, dentro desse cenário também, Síria e também o Haiti, dentro desse contexto internacional também, que infelizmente a gente sabe dessas tragédias que também estão acontecendo de forma simultânea. Olha, olha Fernando, uh, você tocou um ponto assim que, que, que é crucial. Se a gente olhar, né, hoje as atenções, as atenções né, estão no Afeganistão, mas amanhã, né, se passa a ocorrer qualquer outra situação, o foco vai ser direcionado para ela. E se a gente olhar é, hoje é, o mundo é, de uma maneira geopolítica, a gente vê essa tensão do Afeganistão, é, sempre foi estava no radar, uhum. é, mas você tem também a questão é, Palestina Israel... Né, Sim, você, tá. você tem uma questão que está ali, agora o foco estava direcionado para eles, agora não está mais. A gente tem a Síria, que está no radar né, desde 2010, né, uhum. uma situação né, uhum. né, completamente é, mais estabilizada uhum. do ponto de vista de, de conflito, no entanto, a Síria não é mais a Síria que, que a gente conhecia anteriormente. Sim. A Síria hoje está tá restrita, ali Damasco e tudo mais, e aí virou uma poxa de retalhos, o que é a Síria hoje. E, e aí, se a gente pegar uh, o, o Haiti, né, embora o Haiti está mais próximo da nossa realidade, a gente vai ver muita similaridade entre a, a maioria desses conflitos. E se a gente pegar o, o Haiti no Afeganistão, uh, uh, a gente vai encontrar mais similaridade, por incrível que pareça, pessoal, mais similaridade do que diferença. Por quê? Né, se, se a gente olhar para a história do Afeganistão, é uma história de quê? Ocupação internacional, né? especialmente Inglaterra e Rússia. Uh, a gente vai ver um, um, uma história de, de violência, de guerra. Então, o que a gente vê hoje lá, parece que é algo né, uh, que, que, que nunca existiu, mas é uma realidade daquele país. Eles viveram uh, nesse cenário, acho que o cenário mais estável que eles viveram foi um, um, essa ocupação de 20 anos. Mas, pré uh, uh, é, 11 de setembro, o caos é, reinava no Afeganistão e, e nunca teve a chance de uma de uma de uma, de uma de uma situação política doméstica estável, né? eles nunca tiveram. É, se a gente olhar o Haiti, né, o Haiti é algo assim né, é, mais surreal porque ele é uma ilha caribenha, né, é, belíssima, belíssima. É, foi o primeiro país a conseguir independência na América Latina e Caribenha. Eles conseguiram a independência de 1804, que, que foi uma revolta uh, uh, dos escravos contra os donos dos escravos, especialmente os europeus, franceses e norte-americanos também. E, e, e aí você vê, uh, a partir dessa independência do Haiti, aí você vê o, o peso de, de potências internacionais e como eles acabam uh, gerando caos uh, <risos> no âmbito externo. Porque, que, que, que o que o, o, o, o, essas potências da época falaram? Ah é, vocês se rebelaram? Então tá bom, eu vou, você não vai ter mais, eu não, eu não vou ter relação nenhuma com você do ponto de vista comercial. Ou seja, eles acabaram que ficaram independentes em 1804 e por 60 anos eles foram bloqueados do mundo. Isso criou internamente, né, não é que isso foi a causa principal, internamente criou-se né, uma situação de, de pobreza muito grande. Né, numa ilha caribenha que depende de importação né, para sobreviver, se acaba gerando uma situação bastante delicada. E se você pegar do, do século XX, né, os Estados Unidos viveram, é, ocuparam o Haiti muito tempo, né, muito tempo. E apoiaram todos os golpes uh, contra qualquer uh, presidente que fosse eleito. Uh, embora todas as eleições no Haiti, o que a gente viu agora com o assassinato do presidente, é algo muito normal, pessoal. Pode parecer estranho a gente falar isso, mas é algo muito corrigueiro. Já está na história do Haiti, presidentes sendo uh, exilados e sendo assassinados. Uh, então, é uma normalidade que para nós, possa parecer estranho, mas para eles é uma normalidade. Então, nunca o Haiti teve uma situação doméstica estável. E partidos políticos que, que, que, de, de uma certa uh, condição para o debate. Isso nunca existiu. Né? E agora isso piorou ainda mais. E aí, outras variáveis que, que complicam o Haiti, além desse caos todo ou seja, o país mais pobre das Américas, uma renda per capita aí de, de, de, de cerca de 1.200 dólares. Né? anuais, um é algo assim, surreal, e, e um PIB de em torno de 15 bilhões de dólares, que 30, 40% desse PIB vem de ajuda, ajuda internacional, e a questão geológica do Haiti, uhum. né? que, que tem uma falha geológica no Haiti, questões de, de mudanças climáticas afetando o país, questão de desmatamento afetando o mundo, é né? um país que vem se desmatando muito erosão do solo, enchente, tufão, furacão. Uhum. Então, ou seja, é muito dramático. Uma parte da ilha, bom. né porque a outra parte, a República Dominicana, não, não tem Eu esses também. efeitos. Uma coisa interessante, que é uma estranho, ilha só. Né? É. Exatamente. Né? E, e teve também, teve, tiveram guerras né, com relação à, à independência, porque era o Haiti era uma coisa só eles conseguiram a independência, uhum. depois os espanhóis conseguiram a República Dominicana, os franceses, aí uh, o, o Haiti reivindicou, conseguiu de novo a ilha, e depois a República Dominicana conseguiu a independência. Eles tiveram também conflitos ali internos Muito com relação bem. a isso. Muito uh, bem. Mas é, é o oposto do, do Haiti, a República Dominicana, um case ali. Pra, pra, pra, pra e e bar, é né? interessante, né, professor? O Haiti foi um dos primeiros, se não me engano, o primeiro país a, das Américas a declarar, um dos primeiros a declarar a independência. Talvez isso é um tenha bem. contribuído até para esse cenário, né? Porque aí muitas, muitas, uh, os, os europeus, obviamente, viam o Haiti como, opa, ali não vale a pena investir porque ali o... e tem, temia-se, né? que essa ideia de, de liberdade se espalhasse, obviamente, com o resto da, da, das Exatamente, Américas. Eu o preço do Haiti. O Haiti Exatamente. acabou pagando o preço pela, pela, pelo arrojo, é, é, pela ousadia, é, é. digamos assim, pela coragem. É aqui no Brasil, também, né? É verdade. É aqui no nosso caso, Agora, professor, é, tinha aquela canção que dizia o Haiti é aqui, né? Exatamente. Do, do de Caetano Veloso. E trazendo do Haiti para o Brasil, é, professor, Considerando-se o mundo globalizado, a economia globalizada, enfim, a necessidade de uma boa relação diplomática, de uma boa relação comercial, isso é absolutamente indispensável no mundo de hoje. No entanto, parece que o Brasil não segue essa cartilha que é obrigatória. Né? E temos uma política externa, no mínimo polêmica, complicada, para muitos é desastrada, para outros ela é inexistente para um terceiro é uma coisa assim completamente é, sem sentido, desconexa. Enfim, como é que o senhor avalia a política externa brasileira no governo Bolsonaro? Lhe agrada? É satisfatória? Ou é um desastre? Olha, olha Chico, se a gente olhar a, a política externa do Brasil, ela é um dos setores que a gente vê mais... A, a ideia de estado do que de governo. Uhum. Então passa governo permanece a, a, o pragmatismo da política externa sempre Sim. foi assim sempre foi assim. A política externa do Brasil ela ela ela tem um um, um, uma, um referencial internacional assim gigantesco né, gigantesco Sim. e se a gente olhar para os órgãos de estado do Brasil ela é o que mais se assemelha ao órgão que todos deveriam se espelhar, que é Estado. Né? Nessa diferença de governo versus Estado, é. ali é a representação do Estado. Né? Isso, isso é um ponto é, fundamental que sempre foi assim. E, e a gente viu e está vendo essa ruptura em relação ao órgão que sempre foi de Estado. Hum. A gente viu uma ruptura muito forte. Né? Então, por política externa sistema tem... tem ela, ela, ela foi fundamental para o Brasil que é hoje. Pra, pra, a questão fronterista, uh, o, o equilíbrio com relação aos vizinhos. Né? Ela tem um papel assim, gigantesco. E o que a gente viu no, no governo Bolsonaro para cá, a gente viu uh, algo que a gente nunca havia visto dentro da política externa, de nenhum outro governo, uhum. uh, que foi essa ruptura Sim. e, essa, uh, e essa, uh, esse olhar para algo... Uh, uh, pessoal, que, que não existe. Né? Esse, uhum. esse mundo não globalizado, esse nacionalismo que não existe e nunca existiu. Se uhum. a gente olhar o, o, o American First do Trump, é a mesma coisa. ou seja Nunca existiu. Né? Os Estados Unidos nunca se fecharam para si. Uhum. Né? Eles, depend... eles sempre eles são hoje por conta de, de, dessa questão do mundo. O mundo foi desse, desse intercâmbio com o mundo. Então, não há nenhum exemplo para você seguir de vamos retornar ao mundo não globalizado, vamos retornar ao olhar nacionalista de um país e se fechar e falar, olha, nós somos a solução e ponto, né? isso não, não tem padrão. Né? Então, é, é uma fake news né, que, que foi colocada como, como um princípio que, que não existe, simplesmente é isso. Né? Então, é o risco do é, comunismo, né, professor? Como se não, a gente tivesse... É, é, é, exatamente, são, são, são ameaças que, que faziam, não faziam sentido. Né? A guerra, guerra fria, né? né a na guerra ou fria, ou seja, ali fazia um certo sentido. Né? Ah, mas, hoje, não faz sentido algum. Né? Então, claro. a, gente ainda, né, a gente vê isso e, e, e, e é, é lamentar. É, é, é lamentável o que está acontecendo. É lamentável. Inclusive essa, as provocações feitas para a China, provocações é um de né? mau gosto, <risos> vulgares, vulgares, uma coisa horrorosa. No nosso principal parceiro comercial, quer dizer, é, é, dá um tiro no pé. Ou seja, é, olha, é, é inacreditável. Se você sair contando por aí, é absolutamente inacreditável, não é uma, Temos aqui uma, uma rede, são caricata do Donald Trump. Enfim.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 BocNews. Informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E hoje, entrevistando com muito prazer o professor Fabiano Lourenço Menezes, que é o coordenador do curso de Relações internacionais da Universidade Católica de Santos, Unisantos, falando sobre política internacional, a política externa brasileira. E professor, estamos agora no último bloco do programa e eu queria começar esse último bloco falando exatamente sobre o Brasil ainda e, em especial a questão da Amazônia e a imagem do Brasil diante de tudo que vem ocorrendo eh, na Amazônia em termos de desmatamento, enfim, de toda essa grande tragédia também ambiental. Que nos acomete e sobretudo a imagem brasileira no exterior como é que o senhor avalia essa situação professor olha olha chico se a gente uh, um dos grandes temas globais de hoje o que mostra que realmente né, a gente vive no mundo que, que de temas globais que requerem soluções globais né? Sim, então, não há mais claro. espaço para uh, nenhum país e se a gente olhar se você pegar hein, grandes problemas brasileiros uh, grande parte dele Uh, não são, a gente jamais conseguirá resolver. Especialmente a questão de segurança pública, uh, que é um tema que está muito enraizado com crimes transnacionais, que está ligado com narcotráfico, está ligado com o tráfico de armas. São questões que o Brasil sozinho não vai conseguir resolver e vai precisar se alinhar com países da região. Claro. Uh, uh, e, e, e por aí é fora. Então, a, a, a, a regra no mundo de hoje é que, tanto em crimes transnacionais, quanto em temáticas uh, uh, globais, a gente precisa cada vez mais de colaboração do mundo. Em né? união, e não vender ou, ou propagar uma ideia de que um único país consegue resolver os problemas do mundo, o que o Trump pregava, né? o então, que acabou contribuindo né, para uma, uma certa não colaboração. Se a gente olhar a questão climática, é um dos, é um dos grandes temas que, que a gente percebe que os efeitos dela já são previsíveis do que pode ocorrer. A gente só não sabe quando, né? só que como ela, ela acaba é, entrando numa esfera política, e, e a esfera política ela não consegue lidar com o médio e longo prazo e você não tem uma data específica, olha, a tragédia climática vai ser aqui, né? Então, não dá para você chegar em dados e falar isso, ó. a gente sabe que vai ocorrer, já está ocorrendo. E, e, e aí, aqueles políticos vão, vão trabalhar numa ideia sempre de, de, de curto prazo. E aí vão vender algo, né? tentar algo que não existe. Né? Então, o governo no atual, ele, ele foi para essa linha né, de desalinhamento do de matemática no Brasil... Que sempre foi referência. O Brasil, como um país não central do mundo, que não exerce um peso na política internacional, mas ele tinha uma característica que o diferenciava dos países que não têm essa posição na política internacional, que era a questão climática. Por Rio 92, especialmente por Rio 92 e tudo que veio depois, o Brasil sempre foi colocado como partícipe de qualquer questão relacionada ao tema global. Sim. Relacionada a lutas climáticas. E a partir do governo Bolsonaro, quando ele... Isso, quando ele, quando ele, ele, ele lembra que o, o, o Temer tinha, tinha agendado para ocorrer uma, da, uma das reuniões aqui no Brasil... E, e o governo Bolsonaro já tinha sido eleito, não tinha tomado posse, ali a gente já começa a perceber, falou, não, pera, olha, tal, tá...". e o Temer não podia dar o aval. Eles uhum. conversaram, falaram, olha, eu não posso dar o aval aqui porque eu estou saindo. E, e, e, e o governo.. Né, uma das primeiras ações do governo brasileiro foi a não uhum. participação do Brasil como sede desse evento. Sim. Então isso já chamou a atenção de cara. É um mundo, opa, peraí, né? Que, deixa, vamos ver quem é que é realmente esse pessoal que está que, que no poder no Brasil. Já acharam muito estranho. Né? E a partir daí, com aquela questão técnica, né, de dados, de, de conflito de dados com relação a isso e tudo mais, e aí os incêndios, a questão relacionada com, com, com o ministro anterior do meio ambiente, com relação à né, indústria que opera aí, causou-se um certo espanto. Para a comunidade internacional de um tema que o brasil sempre foi considerado referência é o brasil ele está no rol daqueles que, que emitem co2 né? o brasil está entre os 10 ali né, que, que emitem co2 então o brasil que, que, que ele faz parte né, de, da causa disso tudo no entanto o brasil sempre se mostrava como um país uh, Pra, que, que queria participar dessa agenda para lidar com as consequências. Né? Sim, e aí, não... o Brasil ele saiu dessa agenda para lidar com as consequências. É verdade. E a imagem no Brasil, cada vez pior. É, no, no, no mundo, no primeiro mundo. Né? É uma situação que. E é amorosa. Uma... É exatamente. É uma preocupação, professor. Isso também impacta, obviamente, nas relações com os países do Mercosul. E aí a gente não pode esquecer dessa relação do Mercosul com a União Europeia, que foi feita aí com muito custo aí, foi feito um alinhavado um acordo, mas parece que o, a situação voltou aí alguns passos atrás, não é isso, professor? Essa relação comercial, Exatamente. que aí envolve dinheiro. Né? E aí não é ideologia, é dinheiro mesmo. Né? Olha, Fernando, se a gente olhar isso eu conversava, a gente conversava isso no curso com os alunos. Se a gente olhar o, o período mais favorável que a gente acreditava que é, seria estabelecido um acordo na União europeia, uhum. que está aí na pauta aí de, há mais de 20 anos, uhum. é, a, as variáveis que, que poderiam contribuir é, para a assinatura do acordo estavam presentes ali na, na época do, do, do, do Michel Temer, Uhum. Né, por conta de, de algumas variáveis que estavam ocorrendo na Europa, que era o Brexit, né, o Reino Unido com aquele caos todo, então, a questão do, do Trump e o American First. Então, a, a, a União Europeia falou, pô, peraí, né, um, os Estados Unidos tem um, tem um, tem um presidente que, que se fechou para si. Né? Uhum. O Reino Unido está tá saindo da União Europeia. Ele falou, deixa eu resgatar aquele acordo lá com os sul-americanos. <risos> eu falei, vamos olhar, vamos trazer aquilo lá, pessoal. Então, tinha variáveis ali, pessoal, que, que, caramba, foi a grande chance de, de poder isso ser feito. Né? E a gente acreditava que ia realmente ser assinado, porque já estava quase tudo adequado ali, né? A gente Sim. se adequou a eles, eles se adequaram o que a gente queria, e, e, e falou, legal, vamos começar aqui esse, esse casamento ali inicial, né? Porque até então esse namoro estava muito distante. E isso... Isso travou tudo, né, e aí, aí não só a questão da Amazônia contribuiu, aí, aí quando você perde essas variáveis que ela começa a se, se distanciar, você perde o timing e aí acaba entrando vários outros fatores, né, e acabou entrando a questão uh, da, da, da, da Amazônia e, e outras questões geopolíticas que acabam afetando... Fala críticas pessoais, né, né? Ah, é, a esposa é, dele, é, Macron... As críticas pessoais. É como... grosseria, Grosseria de né? toda ordem, sabe? É, então já passa de outro patamar. Até, Brincadeiras né? vulgares é. com países que são parceiros, enfim, é uma coisa horrorosa. É. Né? Só mais com a Covid, pessoal, só <risos> com a crise sanitária. E aí, aí, ou seja, aí a gente volta para o estaca, estaca zero, e aí até né, novamente se, se restabelecer isso tudo vai, vai demorar. Mais uns 20 anos, professor você acha <risos> Talvez nem tanto, talvez nem tanto, uhum. talvez nem tanto, mas que, que, que vai ser difícil. Perdemos porque, o bonde mais. A, a gente não escuta falar de, de Mercosul, pessoal. Qual foi a última uma vez que vocês escutaram falar de Mercosul? É verdade, a a gente, faz, faz é, tempo. É, a, gente não, a gente não escuta mais isso, né está tá fora da agenda. Briga até com o vizinho aqui é. da Argentina, é, briga <risos> com o, que é o terceiro maior parceiro. Isso, isso, me lembra, isso me lembra uma frase de um querido amigo com o qual eu tive a oportunidade o privilégio de dividir durante muitos anos uma bancada de televisão, o cientista político Luiz Azevedo, que ele dizia, isso há 20 anos, viu, professor Fabiano, ele, há 20 anos ele dizia assim, que os inimigos modernos da pátria, os inimigos modernos do Brasil, não são mais o comunismo nem a Argentina. Mas sim o tráfico de drogas e o tráfico de armas. É isso que precisa ser combatido, como o senhor fez referência agora, a questão do narcotráfico e do contrabando de armas. Então ele brincava dizendo: não é mais a Argentina nem, nem é, o comunismo, é... né, os <risos> inimigos modernos da pátria. Isso há 20 anos. Eles continuam sendo os inimigos da pátria: o tráfico de armas é e, o contrabando, e o contrabando. É, de, de é, drogas. Uma, é uma triste <risos> realidade, né, professor? Uma é triste realidade Professor, mudando um pouquinho de assunto, o senhor também está à frente aí, tem um núcleo muito interessante. De na, na Universidade Católica do, uh, voltado para os refugiados, né? Como é que como é qual, como é que funciona esse trabalho? A gente tem aqui em razão do Porto existe uma demanda aí de muitos refugiados que estão vindo para cá? Vocês têm algum levantamento? Chegou a ter uma, uma parceria? Não sei como é que está com a prefeitura de Santos. Como é que está essa questão desse tema que é tão aparece tão distante, né? Quando a gente fala de de Afeganistão, Síria, Haiti e outros países, não, né? Não. Se a gente pensar aí, a própria América Central aí, o um período aí, uh, também foi aquele corredor lá de pessoas seguindo aí, chegando no México até tentar atravessar os Estados Unidos, enfim. A Colômbia, que é uma outra realidade, a Venezuela, que é nosso vizinho aqui, a Roraima é um grande exemplo disso. Como é que está essa situação, especialmente aqui na região aí, que esse trabalho que vocês realizam aí na universidade, professor? Olha, olha, Fernando, na Universidade um a gente tem uma a Cátedra Sérgio Verde Melo, a gente tem uma parceria com o Programa da ONU para Refugiados, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Então, a gente tem uma parceria com eles. E aí, de que forma que a gente ajuda? A gente ajuda oferecendo um vestibular à parte, uh, diferente do nosso vestibular para os estudantes de forma geral, a gente tem um vestibular para a população que se encontra na situação de refúgio no Brasil. Uhum. Já, já conseguiu o status de refugiado pelo governo brasileiro. E, e, e, e aí a gente tem refugiados, por exemplo, gozava que muitos refugiados procuram o um curso de relações internacionais. Uhum. Então, isso é, interessante, é interessante, né? Então a gente, olha, então, no curso a gente já de, de formados a gente tem dois colombianos que se formaram no curso e um da República Democrática do Congo. Então três refugiados já se formaram no curso. A gente tem atualmente tem um refugiado do Congo cursando administração e uma refugiada do Congo também, é, é, terminando o curso de engenharia. É, a gente já teve outros refugiados que eles iniciam o processo, acabam estudando, né, é, do Haiti a gente já teve, é, é, e, e aí acabou que não, não dando certo, porque muitos, é, eles vêm de São Paulo, é, então para se estabelecer em Santos tem, é, é muito mais difícil. Uhum. Então hoje a, a nossa ajuda é com relação a fomentar o debate é, interno, com relação ao números colocar toda essa essa problemática do refúgio e essa parceria como sociedade civil fazendo alguma coisa de forma que a gente pode oferecer uma ajuda ó, a gente né, é uma instituição superior a gente pode oferecer cursos superiores né? então, uh, isso é bacana hoje em santos a gente chegou a receber um certo fluxo muito sempre pequeno geralmente da áfrica né? então a gente recebia muitos solicitantes de refúgio vindos da áfrica Especialmente na década de 90, década de 2000, e aí desde então isso, esse fluxo uh, uh, diminuiu bastante. A gente não tem mais esse fluxo marítimo de refugiados, até por conta de controles uh, marítimos uh, que, que começam a, a surgir. Fica cada vez mais difícil você escapar e entrar no navio, uh, num porto na África, então fica cada vez mais difícil. Com as crises né, na América do Sul, especialmente Colômbia, né, a gente começou a receber um fluxo de refugiados né, muito grande, especialmente por, por facilidade da fronteira terrestre. E, ultimamente, a, a crise na Venezuela, na Venezuela né, no, no norte do país, estimulou esse, esse fluxo muito forte de refugiados. O, o país hoje, né, ele, ele é um país que, que, que conta com, o, com uma população de refugiados não tão grande quando, né, quanto outros países que recebe muitos refugiados anualmente, mas o Brasil está com uma população de refugiados de cerca de, de, de acho que dos últimos dados, acho que está acima de, de, de 20 mil, mais ou menos, pessoal, não sei se esse, esse dado está esse dado tá, tá correto ou não, mas mais ou menos isso, porque tem também, pós o, o, o terremoto no Haiti em 2010, a gente acaba recebendo uma fluência de haitianos né, que, uhum. que vem para o Brasil, então a gente tem também um fluxo muito forte, né, e, e, e acho que um, um ponto interessante que, que sai fora da curva com relação à, à política externa do, do governo, que é até o reconhecimento desses venezuelanos que cruzaram a, fonte, a fronteira, eles acabam ser, eles foram reconhecidos como refugiados, né, não houve nenhuma, seguiu-se uma política que o Brasil sempre exerceu, né? a partir da lei de refugiado que vem de, no... de, de 1997. Né? Desde então, o Brasil sempre tem uma, uma política voltada para o refúgio, né? e isso foi mantido né? claro. isso, essa estrutura foi mantida, e o Brasil reconheceu eles, né? não teve nenhum contratempo aí com relação a, a essa população. Embora com a Venezuela tenha isso, mas com relação com a população refugiada, de venezuelanos que cruzaram. A, a, a fronteira que começa a cruzar, né? a partir do governo Temer, ele começa a criar esse caos, e aí isso, isso avança bastante no, no governo Bolsonaro. O Brasil acaba reconhecendo todos ali, hum. né? isso foi interessante a gente observar. Sem dúvida, um país acolhedor e com uma população é, sim, sim. generosa, solidária. Ah, a própria é. pandemia é. vem demonstrando isso, né? Enfim, é, é, é da característica do povo brasileiro. É, professor, olha, nós teríamos muito mais a conversar, o senhor imagina, mas nós temos também limitações de tempo. E estamos chegando ao final do programa dessa entrevista, que foi muito esclarecedora, muito produtiva para os nossos amigos internautas e para todos que querem saber um pouco mais de política internacional, de relações internacionais. Eu queria agradecer muito a sua presença e reservar aí um minutinho para as suas despedidas, em suas considerações finais, com os nossos agradecimentos. Muito obrigado, viu, professor? Bom, eu que agradeço, Chico Fernando, por, por inserir na pauta um, um, um, um olhar para o internacional. O que mostra que vocês estão mais alinhados com o internacional do que a nossa frente externa. Né? Então, você vê o um jornalismo local de Santos, que é, uma, que, é uma, que é uma cidade que tem esse olhar internacional, do né? Lopo do Porto, por conta. Então, a gente é, é uma das cidades, né? Tem esse olhar internacional uhum. é, do estado de São Paulo por conta do corpo, e isso, isso faz parte da, dessa tradição nossa. E vocês do jornalismo local estão tão, tão prestigiando essa agenda internacional, e é sempre um prazer uh, tratar dessa temática internacional com um, o um, um jornalismo local da, da Baixada Santista E agora, com as redes sociais, a chance disso... E para o mundo inteiro, é muito grande. Então, sempre estarei à disposição de vocês para, para tratar de temas internacionais. É maior prazer. Muito obrigado. obrigado este foi professor. o professor Fabiano Lourenço de Menezes coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos, a quem agradecemos muito a participação. Muito obrigado ao Fernando e Maria pela participação mais uma vez. Obrigado, muito obrigado ao Felipe, a toda a equipe técnica e especialmente a você, amigo internauta. Nós estaremos de volta agora, temos o feriado dia 7, depois do dia 8, no dia 9 de setembro, quinta-feira, nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque.